<risos> tamo de novo aí. Um aí, pessoal, aí, Amigo. Guampa no rolê, no rolinho. Todo mundo Domingão hoje, hein, ó. Domingão hoje, deixa eu ver que hora que é. Nove e oito da manhã. Nós já tamo pra cá. Nós já tamo pra cá. E daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer nessa parede aí, viu? Né? Que fio. É isso aí, é, isso daí é uma coisa que tem que se dizer para o pessoal prestar atenção. Quando estiver mexendo com ferragem, com até cabo extensor mesmo, tomar muito cuidado com a fiação, porque com energia não se brinca. Com energia, infelizmente, aí a gente tem muito acidente aí, por descuido. É, tá trabalhando com andaime perto de rede elétrica. Então assim, a gente tem que trabalhar, mas a segurança também tem que ser em primeiro lugar. E numa dessa eu já tinha vacilado, porque eu nem tinha prestado atenção nos fios aqui. Nossa sorte é que os fios são bem altos, aqueles fios de energia lá. Mas mesmo assim, vale a pena ressaltar que tem que tomar muito cuidado. Ui, cima dos andais me! Tira o excesso da tábua. A tinta tá meio aguada. Vou limitar, meio. O rolinho também. O rolinho tá um pouco aguado.